Eu desengani, porque eu fui desenganir e eu fui desenganir dois. E por acaso ficaram bem desenganidas. Eu fiz desenganir, uma ficou como estava e morreu depois. Ah, os meus eu... não morreram. Morreu da de... fui... não morreu, já tinha muito tempo, que era a vida da Adriana. Então... Eu fui desenganir porque antigamente era assim. As crianças às vezes não, não medravam porque também passavam fome. Ela mandou-se a e, e então iam-se desenganir. Não podia nada. De e se de Junganiri, oh, e eu fui, três. então tinham que ser duas marias vidas. Duas marias depois de Junganiri, uh, era uma silva, uma silva que fizesse um arco, que passasse, a criança passava por baixo, e ficávamos cada uma do seu lado. E uma dizia assim, toma lá, e a outra dizia, tu que me das? Da outra Zé Fernando, um era Zé Fernando. Dá-o José Fernando, um ganido. Não quero um ganido, quero desenganido. Pela graça de Deus, da Virgem Maria, um Pai Nosso e um Ave Maria. E depois rezávamos. E tínhamos que fazer aquilo nove vezes. Passar de uma para a outra, sempre a mesma coisa. É verdade. Doutor José Fernando, um ganido. Não quero um ganido, quero desenganido. Pela graça de Deus, da Virgem Maria, um Pai Nosso e um Ave Maria. Fazíamos aquilo nove vezes. E depois trazíamos a criança. E depois, havia que ir de Ngamiri a um sítio longe, longe das casas, onde a mãe não, pudesse, não passasse, porque a mãe durante um ano não podia passar lá. A mãe da criança durante um ano Sim. não podia passar. E uhum. não passava, pronto. E depois avisavam-nos uma merenda e nós todas contentes